Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011. E nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês a única moto que a mamãe Honda não aumentou o preço agora na atualização de preço das motos 2023. Beleza? Eu estou fazendo uma série aqui no canal onde eu tô falando o preço das motos atualizado, tá? Porque nesse ano 2023 teve a Honda aumentou o preço de todas as motos, menos essa moto que eu vou falar no vídeo de hoje, beleza? Então, além de aumentar, a Honda aumentou muito o valor ainda. Então, eu vou passar para vocês várias motos ao decorrer dos vídeos, fechou? É o seguinte, a única moto que a Honda não aumentou o preço foi a CB250 Twister É o seguinte Por que a Honda não aumentou de preço? Porque é a moto que a Honda já sinalizou Já avisou Que ela vai sair de linha é, Ela não está sendo fabricada agora em 2023 tá Pelo menos não tem preço atualizado dela, da, dela 2023 As únicas motos que tem de Twister é a modelo 2022 e é as motos que está em estoque. Acabou o estoque, já era. Acabou a Honda. Vai começar a fazer daqui para frente a CB Twister 300 cilindradas que já foi anunciado no ano passado. E é o seguinte: vou falar para você o preço. Preço no site: 18.420 E o preço da concessionária. O modelo, a versão dela CBS, que é a versão mais barata, tá? Aqui na minha cidade tá custando e R$ reais A versão CBS Quanto que tá custando aí na sua cidade a Twister? Comenta aí Deixa nos comentários quanto tá custando aí Tá custando o mesmo preço daqui, tá custando mais barato, custando mais caro E eu queria deixar Fazer uma pergunta pra vocês o que vocês acham que compensa, que eu tava até pensando se valeria a pena ou não e não, não cheguei a uma conclusão ainda, né? É, compensa você pagar R$19.600 na Titan 160 2023, essa moto aqui? Ou compensa você pagar R$2.700 a mais? para pegar uma 250 cilindradas para pegar a Twister Que ela vai sair de linha Comenta aí família, o que, que vocês preferem Se você tivesse o dinheiro na mão Você pegaria Logo de cara a Twister Mesmo sabendo que ela ia sair de linha Pagando apenas 2.700 a mais Ou pegaria a Titan Só porque a moto É uma moto boa, né A moto que provavelmente não vai sair de linha Tão cedo já tá há mais de 20 anos no mercado né a Twister para você ter uma ideia por 2.700 a mais você consegue uma grande evolução de equipamentos da Titanpa Twister vou falar alguns para vocês aqui a Twister ela tem motor 250 cilindradas tem 22,4 Cavalos na gasolina, 22,6 cavalos no álcool A Titã aqui ela tem 14,9 na gasolina e 15,1 no álcool Então aí a, a Twister anda mais, tem 7 cavalos a mais A Twister tem transmissão de 6 marchas A Titã aqui ela tem 5 marchas Então ponto positivo é para Twister a Twister tem lâmpada traseira de LED e piscas em LED A minha já coloquei o pisca de LED da Twister aqui Mas a Twister ela já vem de fábrica, né? com pisca de LED e a lanterna traseira em LED A Twister também tem o pneu, os pneus dela, né? os dois O dianteiro e o traseiro, são pneus mais largos, que dá mais estabilidade para a moto e a moto tem, tem também freio a disco na roda traseira Tudo isso que eu falei pra vocês, família Por 2.700 a mais do que a Titan é, é de se pensar, né? A questão é A Twister vai sair de linha Você cobra a Twister Vai levar uma moto bem melhor que a Titan Em equipamentos Porém como ela vai sair de linha, não está tendo procura. Você vai na concessionária da minha cidade, tá cheio de twister, ninguém quer comprar Twister, eles não vendem. Mesmo a Honda fazendo promoção. Esses tempos aí dava com promoção 400 reais a menos para quem comprasse Twister e não vende. Então deixa a sua opinião aí. Você pegaria a Twister ou pegaria a Titan? A Titan, você abriu a boca, boca para vender. Tem 10 compradores na porta da sua casa para comprar. É a moto muito boa de comércio. A Twister também era boa. Só que como ela vai sair de linha, é uma moto que vai desvalorizar. Então, na minha opinião, é, para você que vai utilizar a moto é, para trabalho, compensa muito mais a Titan. Que a Titan é uma moto econômica, é uma manutenção mais barata. Para você que vai usar a moto. Só para tirar um lazer, é, pensa em ficar com a moto vários anos, compensa a Twister. Essa é a minha opinião, deixa aí sua opinião, o que, que você prefere, toma, toma MT-09, braba. Então é isso família, essa é a minha opinião, é, porque com pouca diferença de dinheiro, Dando um pouquinho a mais, você consegue uma moto com bem mais equipamentos, mais completa do que a Titan. A Titan, ela já está bem defasada de equipamentos pelo valor dela. Eu acredito que a Honda está fazendo isso, porque ela deve trazer novidades aí na modelinha em 2024. Eu acredito nisso. Ela deve fazer trazer um farol em LED, ou alguma modificação nela, para... Valeu o valor que está sendo cobrado nela Em 2024 já vai estar tá passando dos 20 mil reais Então com certeza a Honda deve trazer alguma melhoria nessa moto Já faz anos e anos que não muda nada Só muda estética Beleza família? Esse foi o vídeo de hoje Eu quero saber a sua opinião aí Não deixa De dar sua opinião aí De qual moto você pegaria Twister 2022, 0 km. Ou titular 2023 zero quilômetro. Comenta aí. Fechou? Tamo junto aí da próximo vídeo. É marcha 160. Esquece.